Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí pessoal, o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um, um tema cara que tá em alta assim, entendeu? Que a galera tá comentando muito, a galera tá jogando, que é o The Last of Us 2 galera, isso mesmo Bom, como eu havia te falado já no canal, é, eu ia trazer ele, desculpa falar do canal não, falei na página Eu ia trazer ele cara para fazer gameplays aqui e tal, consegui, beleza, consegui esse jogo, então eu vou fazer uma, uma série dele aqui para vocês. É um jogo bem aguardado do ano, cara. Só que então, é, hoje na verdade a gente vai falar sobre algumas repercussões que teve referente ao jogo. Porque, tipo, a galera esperava muito, entendeu? Não que o jogo não entregue, cara. Eu acredito que entrega muito, entendeu? O jogo é muito bom, cara. Pelo que eu vi dos youtubers que jogaram é, antes, assim, que puderam, tipo, lançar o jogo antes, é, eu vi que o jogo é bom, cara. O jogo, sinceramente, tem uma história boa, tem uma jogabilidade boa, tem uma, uma dinâmica legal, entendeu? Então... A minha crítica não tem nada a ver. É... Na verdade, não é uma crítica, né? é uma observação sobre uma crítica que rolou na internet. O canal Peerly ele. ele pegou e tipo assim: ele não criticou o jogo como um jogo ruim. Ele não falou em nenhum momento isso. Ele apenas disse lá que é tipo, é um pouco, pelo que eu entendi, né? É um pouco confuso, entende? Porque é um vai e volta. Então, tipo. Quem jogou o primeiro sabe né, o que aconteceu lá no primeiro e tal, que o principal protagonista era o o cara, esqueci o nome dele agora, mano, mas enfim, era o cara, não era ele, então tipo, cara, daí tipo, acontecem muitas coisas assim referente a ele, sabe, porque na verdade a história, a trama toda acontece ali que ele, ele deixa de fazer o que ele tinha que fazer em prol da humanidade e passa a fazer o que ele quer fazer Entende? Então daí rola toda uma situação ali Enfim Daí tipo fica numa transição Entre o passado e o futuro Passado, futuro presente Entendeu? E daí tipo ele criticou isso Que acaba tipo sendo sei lá Meio talvez no, no, no ver dele Pelo que dá pra se entender o que ele falou Fica um pouco estranho Poderia ter sido melhor Entendeu? Mas ele mesmo disse que ele prefere jogar o jogo do que jogar qualquer outro jogo ruim, entendeu? Então, tipo, ele gostou do jogo, pelo que deu pra entender Ele só ficou desapontado nisso daí E também porque no final, agora é um spoiler A Ellie se ferra, né, mano? A Ellie perde tudo, velho Então, tipo, ele não achou isso legal Ele não curtiu essa parte Eu não sei, mano, eu não sei o que, que vai rolar Na verdade, eu assisti só o início de uma, gameplay, de uma Gameplay do BRK E tipo, só pra mim ver como que era, né? Até porque daí pra mim poder comprar É... Até porque, né, eu não recebi o jogo de graça igual os caras, né, velho? Então, tipo, eu tive que comprar Eu queria saber se o jogo realmente era bom, né, velho? Pelo menos, vendo assim, né? E eu assisti até um vídeo do Zangado dizendo que... Que tipo assim, é... O jogo ele não dá pra ser caracterizado bom por outra pessoa, e sim por você mesmo E eu concordo com isso cara, porque tipo, o que é bom pra você talvez não é bom pro outro, entende? Então talvez esse jogo seja bom pra mim e não seja pra você, ou seja pra você e não seja pra mim, entendeu? Então eu acho que o importante mesmo não é a gente fazer uma crítica é, em relação ao jogo ruim, jogo bom e tal é a gente levantar alguns pontos do jogo que pode ser melhorado. Alguns pontos que tipo, pô, superou e tal. Isso, que legal. Mas pelo que eu vi, as transições, cara. Que os caras fizeram entre o passado e o futuro. Que ocorre do que já houve no jogo lá no passado. E o que tá vendo agora. É, eu achei bem legal. E esse ponto, tipo, o pai falou que não curtiu. Mas eu achei legal. Bom, eu vou ver agora. Eu vou iniciar a gameplay pra vocês, beleza? Então no próximo vídeo... Eu vou, vou iniciar a gameplay, na verdade o próximo vídeo vai ser o prólogo, então o prólogo só vai ser o prólogo, eu não vou jogar, tá? Mas daí depois do prólogo a gente vai lançar gameplays aí, cara, eu vou tentar trazer pelo menos duas a três vezes por semana vídeos do The Last of Us aqui no canal, galera, beleza? Se você apoia essa ideia, deixa teu like aqui nesse vídeo, mano, comenta aqui embaixo o que você achou disso, se você quer essa série The Last of Us aqui, muito importante isso, comenta aqui, porque eu quero saber a sua opinião, beleza? E se quiser, mano, me segue nas redes sociais que estão tô passando aqui embaixo, beleza? Inclusive no Instagram, cara. no Instagram, cara, porque lá eu sempre tô postando coisas sobre o canal e sobre a página Então eu sempre tô conectado lá, se você me mandar alguma coisa, eu, tipo, todo dia eu tô entrando Então, se você me mandar alguma coisa lá, eu vou poder te responder por lá, entende? Talvez demore um pouco, mas eu respondo Então, se quiser, me segue lá, mano, beleza? E também, se quiser dar uma força na página lá, Games DN no Facebook, galera. A página, ainda bem que tá, tipo, cada hora melhor, mano. Tá, tipo, crescendo, tá evoluindo. E Isso é muito legal, velho. Então, valeu, galera, pela presença de vocês. Valeu pela força que vocês estão dando aí no canal. O canal tá, tá meio lento no crescimento, mas tá bom. Tô curtindo. Tá da hora fazer as gameplay. E é nóis, mano. Eu vou ir nessa, beleza? Falou, fui!